tá me dizer o que eu posso não posso ser, mas até que o Jonathan rápido alto como meu rap, se não é com você que lado do Fala com pessoas dog, meu não dando posse, vai falar minha vida tem te jato milhão de nome de Nome de nucas, eu não é, pelo lado do que você primeiro em pé, para você Foi meu rap que essa visão você mas que é são sozinhos, então me mão, porque eu um onde você são mais um nenhum, de um monte de criança tava o de noite a dia, mulher tá certo e fogão, vão ficar lá, vão fala, você